O Congresso de Hepatites, ele alcançou todos os, os nossos objetivos. É, eu trouxe alguns amigos e colegas de renome internacional que ficaram absolutamente maravilhados com o que viram aqui, que é exatamente esse envolvimento do governo com o problema. Então, eles viram que todo o Congresso, ele é totalmente custeado com dinheiro público, não tem interferência de outros setores, e, portanto, ele é muito bem balanceado nas suas informações. E acho que ele fez a ponte... Entre a, um congresso que era antigamente apenas de prevenção, para um congresso completo que traz hoje as informações científicas mais atualizadas. Desde a sociedade civil organizada, até os profissionais de saúde, médicos e pesquisadores, todos tiveram contemplado o seu desejo. E eu acho que o congresso ele atingiu os seus objetivos com um grande sucesso, ficamos felizes e agora com a responsabilidade que o quarto de hepatite e o décimo primeiro de AIDS, ele mantenha esse pique e essa qualidade.